em 91 depois de 91, já vão alguns aninhos. Foi a partir daí, já com a cozinha regional e tradicional, embora não estivesse muito afinada havia alguma inexperiência da nossa parte, sem dúvida, mas fomos afinando e hoje chegámos a um ponto de um ponto penso que bem afinado da cozinha e gastronomia regional ribatejana e a nível nacional também. Então o doce surgiu simplesmente por uma necessidade de ter qualquer coisa da zona. Sempre houve o cuidado da nossa parte em ir buscar coisas à, à raiz e trabalhar com produtos da, da zona. E foi num livro de etnografia e folclore que descobri este, este doce, que ninguém lhe dava importância porque era um doce tão simples, era um doce com, quando eu digo tão simples, com, com produtos simples, simplesmente água, gema, gema de ovo, açúcar amanel, canela e pão, nada mais, e não lhe dava o devido valor. É um doce que temos todos os dias e fazemos também para, para grandes eventos e para grandes grupos. acompanhar com o café, pronto, é um doce que, que, que, que cai muito bem com o café, mas também há outros que preferem um doce regional, pronto, um licor regional. Mas é um doce que se consegue beber sozinho, portanto, há, há, nós temos clientes que vêm cá ah, propositadamente só. Ou anos. <risos> ou doce de pão mais o seu café, é. <risos> independentemente de tomarem a, a refeição aqui ou não. Mas pronto, não tomam, só, ao doce e o cafezinho, é bom para nós, não é? É porque é falado. <risos> claro, claro, claro, claro.